Eu fui para a universidade, a gente participou do movimento estudantil, e ali no movimento estudantil nós tivemos uma greve na Universidade de Brasília, uma greve que durou três meses, era uma greve contra...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 desligadas da universidade como pessoas que provocavam que provocavam relações que ameaçavam o capitão de Mari Guerra que era o reitor da Universidade de Brasília que estabelecia esse nível de arbítrio e nós temos uma greve em 1977 ou em 76 uma greve em 77